E aí pessoal, tranquilo? Na aula de hoje, né, a gente dá início a, a, ao estudo das funções do segundo grau, beleza? Que é um assunto importantíssimo, não deixe esse assunto de lado, a gente vai abordar aí o tópico parábola, né? a função que descreve aquele movimento, aquela curva chamada parábola para tá? dar início pessoal antes eu peço para você se inscrever curtir o nosso vídeo para continuidade a esse projeto aqui tá e também é, chamo você a entender um pouco essa parte inicial essa aula essa primeira aula é para chamar você é, é, para entender um pouco mais né fazer essa chamada super importante para o entendimento da parábola o que é parábola a gente vai ver. E o estudo da parábola, especificamente, na parte de geométrica, a gente vê lá na geometria analítica. Mas é muito interessante a gente fazer essa relação com a geometria analítica para entender um pouco mais a ideia da parábola, tá ok? Fica aí que a gente vai iniciar mais uma aulinha. Bom, pessoal, e o que seria a nossa função do segundo grau? A função do segundo grau ela é sempre escrita desta forma aqui. Às vezes pode não aparecer o C, às vezes não pode aparecer o B, né? quando o B é zero, quando C é zero. Porém, o A ele não pode ser zero. Está vendo, pessoal? Então, o A, o B e o C são números reais e a função do segundo grau ela tem essa cara aqui, é, sendo que o A não pode ser diferente de zero. Tranquilo, pessoal. A gente vai estudar mais os detalhes da função, o gráfico, é, a parte que ela cresce, a parte que ela decresce, o vértice. Porém, esta primeira aula aqui é para a gente entender um pouco a ideia de é, parábola. Então, observe o seguinte. Ó, eu, já vou ter, eu fiz até uma animaçãozinha aqui para a gente entender bem. Observe, dentro de um plano qualquer, uma reta. Você pode pegar uma reta que a gente chama de reta de diretriz, né, em um ponto qualquer desse espaço, beleza, desse plano. Então, tem uma reta e um ponto. Olha só que bacana. A animação, ela ajuda a gente entender bem. Ó. Então, observe aí essa é, é, reta. Observe que a gente tem aí vários pontos nesse plano e a reta diretriz ali embaixo, tá? E neste ponto a gente vai escolher um ponto qualquer. Olha, lá, eu marquei até de vermelho. Então, tem esse ponto qualquer. Esse ponto Observe que entre esse ponto e a reta de diretriz a gente tem uma distância. Eu vou escolher, pessoal, olha só, outros pontos ali, tá? É, é, que tenham a mesma distância desse ponto vermelhinho e a reta diretriz. A gente, Vocês vão ver bem a ideia de parábola. Então, ó, deixa eu ver aqui ó, só para explicar melhorzinho. Então, eu vou escolher, peguei um ponto ali qualquer, mas que esse ponto tenha a mesma distância entre o ponto vermelho o ponto vermelho. E a reta diretriz. E se eu pegar todos os pontos que tenham essa característica, que a mesma distância da reta diretriz e daquele ponto vermelhinho, a gente forma incrivelmente, por incrível que pareça, a nossa querida parábola. Tá, pessoal? Então, todos os pontos ali do plano, tá, que estão à mesma distância de um ponto escolhido e a reta, que a gente chama de reta diretriz, é, a gente consegue formar né, esse conjunto de pontos de forma que a gente chama de parábola, tá? Então, com isso a gente faz, né? É, unindo todos esses pontos aí, a gente cria o desenho da parábola. Então, eu fiz essa animaçãozinha aí para a gente ver ó, o ponto escolhido ali, o vermelho, tá? Aquele ponto ali, pessoal, que está em roxo, que está mais próximo da reta de diretriz, tá? Ele está à mesma distância desse ponto vermelho e dessa reta de diretriz. Ele é chamado de vértice. A gente vai estudar demais ele lá na nossa, né, no estudo da função do segundo grau. Tá? Ele está a mesma distância, ele é o ponto médio entre esse ponto vermelho e a reta diretriz. Esse ponto vermelho, a gente chama ele, pessoal, de foco. Ó, então, ele, a gente tem a reta diretriz ali e o foco. Todos os pontos que estão à distância desse foco e da reta diretriz né, formam o que a gente chama de parábola. Tá? E onde é? Olha só que bacana. Vou esconder aqui. Onde é que essa... É, parábola é aplicada, né? Muitas vezes em sala de aula os alunos um se perguntam, mas para que eu vou estudar isso aqui? Onde é que eu vou aplicar isso aqui? Vai depender da área que você vai estudar. Por exemplo, o pessoal que, que é, se for trabalhar aí com a parte de engenharia, sabe, né? Precisa saber que a parábola, ela é muito, ó, esse nome aí vocês já devem ter escutado. Ela é muito utilizada nas antenas parabólicas. Olha aí, parábolas, né? não a parábola de contos, né? mas a parábola de é, o desenho, a curva que aquele objeto né, faz, então é, a gente quando é, utiliza a nossa querida antena parabólica a gente tenta captar tá? aquele sinal que vem lá do satélite né? que é perpendicular à reta diretriz a essa retinha aqui ó, pessoal, a reta diretriz então todos os é, sinais que vêm perpendicularmente, perpendicularmente né, a essa reta de diretriz, olha só que bacana, aqui estaria a nossa, é colocar um esboço da parábola aqui, ó, tá? então todas essas retinhas aí, todos esses sinais que são paralelos à reta de diretriz, eles possuem uma característica muito bacana de refletir nesse ponto que a gente chama de foco como tá aí a nossa animação né então todo sinal que vem rebate ali na antena parabólica ele vai reflete ele concentra esse sinal que muitas vezes vem fraco eles vão concentrar ali no foco da parábola da antena parabólica então o nosso aparelhinho o receptor ele tá ali no foco tá e com isso ele vai para o nosso que a gente chama de receptor né o decodificador que tá dentro da nossa casa que vai decodificar esse sinal para a imagem som que a gente escuta, né? Que a gente vê na TV, enfim... É, é esse o uso que a gente tem para o estudo das parábolas. Beleza, pessoal? Da mesma forma, é, a gente tem... É, o uso dela é no, no farol do carro. Então, dentro do farol, a gente tem espelhos, né? Que estão ali, ó... É, postos, né? De forma parabólica. E tem o nosso... Aí é o, o sentido inverso. A gente vai ter ali a fonte de luz. Essa fonte de luz vai bater nessas paredes é, espelhadas e vai concentrar e vão é, é, refletir né de forma ali é, paralelas tá para onde a gente quer jogar aquela luz ali então a gente meio que é, concentra é o caminho inverso né só que a gente vai pegar ali o foco de luz e vai concentrar essa luz para uma direção tá a gente vai direcionar para um local beleza pessoal então o foco né vamos tentar imaginar que aqui é a luz do farol do carro essa aqui é a parte espelhada do farol. É, essa luz ela vai refletir aqui, bater né, e jogar todo mundo para a mesma direção. que a gente acaba direcionando esses raios luminosos para uma única direção. Entendeu, pessoal? Então, eu achei muito bacana a gente entender a ideia de parábola é, dessa parte inicial da função do segundo grau. Entendemos em que, em que chão a gente está pisando, beleza? Então é, é uma parte interessante. Eu gosto sempre de fazer essa é, é, análise, né? Por que a gente fez esse assunto e mostrar a importância dele. Tranquilo, é isso. Na próxima aula a gente vai falar mais elementos, parte que você é cobrado aí ou cobrada nas provas de vestibulares, concursos públicos, concursos militares e no próprio Enem. Tranquilo, é isso. Deixo aqui meu grande abraço. Até a próxima.